Mm-hmm. Ai, pronto. Ai, aquele sapato tava me matando. Ai, maçã do meu dedinho. Vem cá. Apartamento legal teu, né? Foi é. pro aplicativo, né? Tiago achou na internet. Uhum. Alugou pelo sistema de diária. É, foi até pegar o contato, porque... vai que eu preciso? Pra trazer o contatinho, Roger? Eu não falei isso, vem cá, né, cara? Algumas coisas nem precisam ser ditas, né? É. E nem é da minha conta. quer ler alguma coisa? Mm -hmm. Será que você tem vodka aí? Ah, a vodka até tem. Mas não é feito, né? Você <risos> está dirigindo, <risos> Roger? <risos> Qual o problema? Não sei. Mas posso dormir aqui, sem problema. E quem disse que você vai dormir aqui? Ai, ai, eu já estou aqui. O uh. que você tem? Uh. Vodka, mas o que? Para você é muito abusado, hein? Tá ah, assim. é tudo bem? Uhum. Tudo bem. E com você? Tudo. Tenho que confessar, Thiago. Que eu fiquei imaginando muito esse momento. Confesso que eu também, né?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 Roger, é. Roger, hum. você não falou que beber água, que tava enjoado? Hum, aqui quero dormir. Você vai, tá? Mas agora, vamos tomar um banho antes? Hum. Se você vomitar nessa sala, eu juro que eu te taco tá aqui de cima, tá? Hum, só quero dormir um pouquinho, Hum, tá? mas você vai, você tá? Mas antes vamos tomar, tomar um banho, banho, café quente que só, seja, tá? Que é... Chá, eu... Tiago, não volta hoje mesmo? Vamos, vamos, vamos, vamos. não. Você vai fazer isso você no banheiro, tá? Que de jeito eu aí, vambora. Ai meu Deus do Céu, bem. Roger! Isso, querido, não bebeu, é? Agora é melhor pra fora do que pra dentro! Isso, vai! Isso, vai! Melhor pra fora do que pra dentro! Isso! Vem cá, Roger, vem! Vai pra nada. Vai. Ai, eu sei, que eu sei, querido! Mas vamos lá, tá? Eu te ajudar, eu te ajudar Eu não, hein? Pode Ai, Puxa e põe como um magneto Ai, meu Deus, deixa eu rolar, cheira pra lá I'm in love with your body Last night you were in my room You know my bad, you smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I'm in love with your body, oh Bom dia! Bom dia! Hum, pra estar tá enrolada assim no lençol, nós deve ter sido muito bom, hein? Eu quero saber o motivo desses olhos estarem brilhando. Entra aí, entra aí que eu te conto. Hum! Cadê ele? Tá na cama ainda? Tá no banho?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 grande, tem muito um na cara. Hum, poderia até ter, ter sido maior e pior, mas foi tranquilo. Sempre teu um banho? Sim senhor. Mas pode ficar tranquilo, que eu nem olhei para sua minhoquinha, hum. viu? Não vou nem falar nada, tá? Posso processar <risos> para abuso? Ah, é processo, processo que eu vou adorar, Roger <risos> Nossa, eu preciso me mexer. Eu tô... Acabei de lembrar que é sábado, mas eu vim do trabalho, é. tá bom? Minha roupa. Toma um café, pelo menos. Olha, vou aceitar tá assim Dois de cabeça. Sua roupa tá aqui. Tá Não posso ficar nem mais um minuto com você.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 I'm Você esqueceu. Talvez a sua dignidade, né? Nossa. Mas ficou no um vado sanitário ontem à noite. Nem falta. Tá. tá cuidando pesado. Tô brincando, tá? Obrigado pela sua grande companhia de ontem à noite. Ai, obrigado a você. Você salvou o seu número no meu telefone? Com meu nomezinho e tudo. Agora é só mandar um oi pra salvar o seu também. Hum, beleza. Tá. Tá bom. Acho tá na hora, né? Tchau. Tchau. Bom dia, bom trabalho. Bom dia pra você também. Só bater. Alô, Thiago. Ai. Meu Deus. A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 Conheço o Thiago, ele não tá bem. Que que será que rolou? Ai amigo, eu vim mais rápido que pude, tá?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 Olha, pode sair, que eu tô morrendo de frio, já vou dormir aqui mesmo. Olha <risos> essa a porta aberta, tá bom? Tá bom. Se cuida. Tá bom. Se hum. você não quiser, não rolou nem uns beijinhos, amigo. Eu já falei que não, Thiago.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 Mas não é o que eu tô procurando, Thiago? Tudo bem, eu não vou me meter na surpresa desses olhos, mas... Você que Meu tá... Deus, mas que insistência! Eu já disse que não! O um cara mais chato que o Roger, hein? Mas vamos passear, vamos? Não perturba não, que eu tô morrendo de fora. Dá vamos comer! comer. Ai, tá, o Paulista é muito lindo, né? Feio, é bonito, como é que explica isso? Aquele cara ali, ó... Ai, ah, ele pedi informação mais cedo... ...sorriu, olhou pra mim e levou meu coração. Ai, que caralhinho, Thiago, olha isso!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 Vai chegar, né? É claro que vai chegar. Chegou. Ai, meu Deus! Vamos lá. Oi, finalmente <risos> fica à vontade. Desculpa. Ai, que é ah. só <risos> um tempo. Desculpa, meninas. Esse é o Magno Lorena. É Podem ir lá. Pode sentar. Oi, Oi. Thiago, tudo bem? Ah, parece que eu te conheço uma vida inteira. Eu vi tanta de você. Ai que bom. Eu vou falar muito de você também. <risos> Espero que tenha sido de uma forma positiva, né? Ah, ah pode ter certeza que sim. <risos> Rodrigo? Quanto tempo, né?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 A Lorena foi atrás do amor da vida dela. Ah, não. É porque... Rodrigo? Sim? Você também tá veio pra São Paulo procurar um amor? Ah, acho que não. Meu amor deve estar tá bem longe. Deve estar tá na Europa, na Ásia. Porque por essas bandas de carro eu não tô acreditando mais, <risos> Rodrigo é desacreditado do amor. Por quê? E chifre? Aposta. Você tá falando de mim ou de você, Roger? É. Vamos pegar alguma coisa para beliscar, Lorena? Ah, vamos abrir mais uma garrafa? Vamos. Ah, tá amor, me dá uma mãozinha aqui, por favor? Aham. Uh -huh. É. Eu. Eu. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Você não vai ajudar seus amigos, não? É tão ruim ficar sozinho comigo na sala? Eu não disse isso. A gente não se conhece, não tem tá nem 24 horas. A gente trocou algumas palavras, mas... A gente se conhece direito, Roger. Aí você me deu banho, tirou roupa, colocou na cama. Eu fiz o que eu faria com qualquer ser humano que estivesse na sua situação. Ah, Entendi, eu achei que você estava preocupado comigo. E com o apartamento, né? Já imaginou você vomitando no chão? Uhum. E agora? Agora o quê? Você tá me vendo? Ah. Isso com certeza, eu não sou cego, né Roger? Posso pedir uma coisa? O quê? Me dá um beijo. Você já tá bêbada assim? né? Eu nem comecei a beber, tô falando sério. Você não quer me beijar? Ah, eu quero sim. Você tá falando sério? Parece que tô brincando. <música>